E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver como é importante determinar a orientação correta na hora que formos utilizar o teorema de Stokes. Isso porque temos duas orientações possíveis para percorrer a nossa curva C. Nós podemos percorrer nesse sentido ou, então, no sentido contrário. E existem duas direções possíveis para esse vetor normal. Ou ele pode estar assim ou, então, para baixo. E quando utilizamos o Teorema de Stokes, devemos ter certeza que as nossas orientações estão corretas. E eu vou mostrar para vocês duas maneiras intuitivas de pensar nisso. Isso porque, quando estamos utilizando o teorema de Stokes, devemos ter certeza de que não estamos pegando uma orientação negativa em relação às outras orientações. Como assim? Se o vetor normal estiver para cima, você pode imaginar como se uma pessoa estivesse andando aqui no limite da nossa superfície e quando a cabeça dela estiver apontada na mesma direção que esse vetor normal, digamos que ela esteja aqui assim, sendo essa à frente da pessoa, o sentido que ela iria percorrer na superfície seria esse aqui. Agora, se nós orientássemos essa pessoa de forma diferente, se o vetor normal estivesse apontado para baixo, como deveríamos posicionar a pessoa? Se eu colocar a pessoa com a cabeça na mesma direção que o vetor normal, eu posso posicionar ela aqui que se ele caminhar para sua frente, ele vai caminhar agora nesse sentido. Então, dependendo de como você orienta o seu vetor normal, você pode mudar a orientação que vai percorrer a curva. Ou seja, se o vetor normal estiver para cima, essa aqui é a orientação positiva. E se estiver para baixo, essa aqui é a positiva. Uma outra maneira de pensar nisso é imaginar que essa superfície é a tampa de uma garrafa. E deixe eu desenhar ela aqui mais ou menos desse jeito, e eu posso colocar a tampa dessa garrafa, se você mover para a direita, a tampa da garrafa começa a subir para que possa ser removida. E isso é o que acontece quando o vetor normal está apontado para cima. Você percorre nesse sentido. Agora, para fechar a tampa da garrafa, você gira no sentido contrário. E isso significa que o vetor normal está apontado para baixo. Eu acho que essa é a melhor maneira de pensar nisso, mas, claro, essa aqui facilita bastante também, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!